E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo, hoje a gente vai fazer, dar uma dica pra vocês de como conseguir uma montaria que tem aqui, não é certeza, e se, se acontecer uma pessoa vai pegar, Na de qualquer coisa, deixe seu like, compartilhe no, os vídeos no canal, comente aí, vamos ajudar, quanto mais comentários, mais curtidas, mais me ajuda a poder trazer vídeo, porque mais a gente vai ver e melhor o YouTube vai nos ajudar a trazer mais benefícios no caso. Então vamos lá. Ah, antes de qualquer coisa, eu quero trazer uma novidade para vocês que eu estou querendo fazer um, um evento do canal, que eu vou, pegar, vou juntar dinheiro uns gold que eu tenho, acho que eu estou com 2kk e vou fazer assim a galera comentar nesse vídeo qualquer coisa comentar, vai estar tá participando curtir e comentar, vai tá, estar inscrito, vai estar tá participando eu vou fazer uma live na sexta-feira ou na quinta vocês decidem nos comentários um dia antes eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, data que eu vou escultear alguém na live eu tenho que estar tá na live também para participar de perguntas cada pergunta vai valer 10k de Gold e a pessoa vai responder até errar. errou, próxima pessoa ok? lembrando, a pergunta não vai ser só de Cavalizologia assim, vai ser em geral, então eu vou facilitar então, vai ser conhecimentos gerais 10 segundos para responder cada pergunta eu vou estar com o cronômetro na mão então vamos lá começar gente Quer se apresentar a vocês também Hoje eu estou aqui fazendo EG com a Olympus no caso Bom, aqui não tem muito erro. O esquema é mais no final. É bem facinho, não tem erro nenhum. Vamos lá. Eu dei uma aumentadinha no Power, gente, porque eu estou upando as minhas armaduras secundárias, aqui no caso, que seria de bronze, tudo que tem receio de upar. Isso ajuda muito, no caso. E obrigado a galera que tá comentando aí nos vídeos sobre o que alguém é tá fazendo de errado aí, que tá baixando os drops, ó. Isso aqui se faz no, no China, nosso drop é enorme. E não precisa nem fazer esse esquema que a gente vai fazer, no caso. Que já chega a dropar. O Elias tá de prova aí pra não deixar a gente mentir, né, Elias? Sim, com certeza. Vamos lá. Então oh, aí, aí, gente, comenta aí sobre o que vocês querem, se vocês querem que faça na, na sexta ou na quinta. O horário que eu posso fazer a live é só depois das 23 horas, se for sexta-feira depois das 23, se for na, na quinta 22, aí vocês verem. Ah não, é feriada. 23 horas, os dois dias. Essa brincadeira vai ser 23 horas, normalmente a galera trabalha, chega esse horário, ou tá indo dormir, então dificulta. Eu acho que sexta-feira seria melhor no caso pra galera. Achei até uma brincadeira divertida A galera vai respondendo, a galera pode... Pode ter ajuda da galera, mas é 10 segundos Mas eu acho meio difícil a galera querer ajudar Porque se errar, é a próxima pessoa, né? Vou fazer uma, uma horinha de live Então vou juntar bastante gold, no caso E eu vou estar no jogo No Cavalizodico, então Não vai ter webcam E se tiver, o Cavalizodico vai dar uma travada E eu vou passar na hora o dinheiro eu Vou ficar parado de preferência, no caso pra não ter erro. Olha, ah, Elias, tu pegou a capa já, ó? É, Elias, peguei, não, o Wiki. Não, falta só... só Ixi. 15 15, 15 fragmentos de refido. Quem pegou foi o Wiki. Ah, não, ele tá com a armadura do bagulho lá, esqueci. Armadura falsa. Ô, tem um ladrão aqui, ó. Chega aqui. Ó, pra galera que tanto sabe, sempre nesses cantos aqui ó, tem uns mobs escondidos. Normalmente tem ladrão ó. quebrando as ó caixas, bem. Lá embaixo, o baú. Ah, vamos pegar essa Pandora. Ou então, senão, gente, eu anoto o nome da galera e depois passa, que aí dá para fazer com a webcam, a live, no caso. E não fico em jogo nenhum, fico na, na página, em algum lugar no Discord com a galera que quiser participar. Que pra participar vai ter que estar no Discord, gente, não vai ter jeito, eu vou passar o meu Discord privado lá. E... Privado não, o Discord do canal que eu tô usando lá, tem pouca gente no caso, quase ninguém entra, mas tem uma galera que entra lá mais por fora no chat escrito. E vamos fazer o que no caso? A gente vai ver as perguntas. Normalmente acho que a galera vai conseguir acertar tipo, mais 10 perguntas. Eu tenho fazer perguntas de filmes, séries, conhecimentos gerais. Beleza gente? Galera continuar comentando bastante, curtindo, eu posso trazer isso sempre. Fazer tipo uma série do canal pra galera. Trazer referente com outros jogos. Oh, puxa os mob pra cá, ó. Ah e começo do mês. Depois do dia 10, eu vou fazer o um sorteio de 15 reais cash pra galera, beleza? Mas ainda não sei como eu elaborar esse sorteio no caso. Aí minha... tá difícil poupar a astrologia cara. Tá dando um canto, beleza. Olha, uma pergunta, essa sorte que tem ali no, no hoje, aqui no, acho que é ó, que aperta. aqui. No calendário? É, no calendário. Ela é boa, isso ajuda ou não? Aju... No China ela ajuda, aqui eu não percebi assim, uma... a diferença do China para cá é que essa sorte conta, né? Agora, como tem algumas coisas bugadas aqui, eles ainda vão arrumar, Certo, que também no China tem muita coisa bugada, mas assim, pelo menos lá a sorte é um pouco funcional. Aqui eu já tive também sorte usando isso. Eu só upo quando eu tô com a sorte alta. Mas minha sorte tá no zero. A minha hoje tá nove. Então já tá ótimo pra upar. Oi, hoje minha é um... sorte tá uma bosta. A minha depois de muito tempo, a primeira vez tá no. Tá no quê? A primeira vez está no 9, só ficava no 0, no 3. Pega a armadura aí para mais rápido. É, a sorte no 9 no é bem melhor. Minos, é. no... você gasta menos. Você usar nem eu mesmo, só gosto de usar um, um refino de um sangue demoníaco para cada refino de, de equipamento. Então eu mantenho isso desde o China e sempre dá certo. Eu, eu, em vez de eu dar, gastar 10, eu gasto um só. Hum. Ah, por sinal, eu botei um ontem sem sangue, botei um laranja ontem. Você, você abre todos sem sangue? Não, eu abro, eu abro todos com sangue e veio, veio normalmente veio bastante roxo. Só que ontem eu fui upar, upar sem sangue, gastei 10 bagulhinhos aqui, eu deixei, o laranja, sem sangue. Não, então. É porque assim, é o consumo. Porque a gente não pode gastar muito silver, né? Que como a gente tá evoluindo muita coisa, também. Ah, tem não. que ter um pouco de sangue pra, eu sei. pra não gastar tudo, cara. Mas no meu caso, eu vou, eu vi. Tipo, a primeira, a primeira vez que tá com um quadrado vazio, quando tu passa sem sangue, ela normalmente vem cinza ou, ou verde. Mas quando tu usa um sangue, muitas vezes vem azul, às vezes tem até roxo. Eu gasto muito, galera. É, assim, às pra vezes pensar. até dá um. Um Uma sorte que upa todinho, né? Fica fã. É. Aí eu faço, eu gasto um sangue na primeira vez, só que depois eu gasto lá em 10, 10, 10. É, então, porque assim, se isso fosse, se, se esse negócio de, de você refinar fosse, fosse quantidade, é, a gente colocaria 10 e já ia para o máximo, mas não é sorte mesmo. Então, por isso que eu só gasto um, cara. É que quando tu usa 10, aumenta a sorte. Momento? Então, mas é independente. É, se for de, de, de dar certo com um, tanto que eu, eu uso um cara em todos os meus e tenho bastante no nível máximo laranja? Sim, bastante no nível máximo. Só você me dá uma olhada no meu chá aí, você vai ver que tem um monte no nível máximo gastando um só. Porque eu, eu sou do tipo assim: eu prefiro dar 10 disparos de 10 do que um só de 10. Uhum. Mas isso eu faço também com a minha sorte no nível alto. Então. Tem gente que diz que essa sorte não funciona. Pelo menos. É, a China me tem bastante lá não. Funciona realmente. Mas só fazer isso, gastar um cara. Só que vai é muito círculo nessa única. É porque não é quantidade, né? Porque se fosse quantidade você colocaria 100 lá e já sabia que ia dar. ia encher a barra inteira. Não é isso, é sorte mesmo. Uhum fazer isso aí para fazer um teste fazer um vídeo testando para ver se melhora ou não mas eu preciso de silver para fazer isso mano eu tô com bastante bagulho de rosário aqui no caso rosário Marzinho, Entendo. Aí, já tô com a metade do bagulho que precisa para Rosário. Ó, gente. Ui, mensagem, já vou olhar. Ó, vou mostrar para vocês aqui ó, como que o bagulho funciona aqui. É nessa sala aqui, ó. Quando a gente cai lá para baixo, vai ter cinco pilar. Certo, Elias? Isso. Vai ter cinco pilar. Vai ficar cada um em um pilar. E um no boss. Então aqui a gente vai separar aqui quem vai ficar em cada pilar e quem vai ficar no boss. Quem vai ficar no boss? Eu fico com o boss. Tu fica com o boss? Então eu deixo o boss com tipo na merda, sem assim, vida nenhuma quase. Passou a dar um tipo dois tapos e matar. E aí a gente vai quebrar o pilar. Tem que quebrar todo mundo junto os pilar. Segura, segura todo mundo, deixar o pilar na bosta, esperar e deixar ele deixar na bosta pra tudo dar certo. Isso aqui. rezar que dê certo, né? Que, que dê certo não é, que dê certo também, porque a gente já tentou várias vezes, sempre um erra a sincronia. Cinco pessoas acertar a sincronia é mais difícil. Cinco não, seis no caso, né, Elias? Elias, Solchão. É. Tá. E né? eu já sei que quem vai pegar a montanha vai ser eu, né? É, eu montaria uma caixinha. 49. Aí, ó. Essa sorte não tem nada a ver não, hein? Tem dois no boss, aí, tem Ó, o... tá oh, para, para, para de bater. Icky, é Iki, para de bater no boss. Não, tem que bater para deixar ele com a vida abaixo. Ah, deixa ele então abaixo aí. Vou pro meu pilar. Vai pro outro pilar, ó, Ick. Cada de um pilar, deixa ele com pouca vida. Deixa com... deixa aquele... Eita porra, mensagem na hora errada. Tira o Aprendiz. É, tira o Aprendiz. Tirei já o meu. Vai embora, tchau tchau amigo. Pronto, só o Pilar. Todo mundo deixa o Pilar com, com pouca vida e quando... Porque o Ikki tem pouco dano. Então vai demorar um pouquinho pra ele quebrar pi... Ih, quebrei já o Pilar. pode dar o Ikki. Deixou o meu... voltei muita força. Quebrei já o Todo mundo quer nos o Bom, Não, tem um ali Bom, vou. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. matar, matar rap, rap, rap. Boa. Vê se alguém vê a caixinha. Não, meu veio o skill nível 3 só. Alguém pegou a caixinha? Não, skill é. é nível 3. Não, não foi dessa vez, mas. Bota um pouquinho aí que eu tenho que acabar o um negócio aqui. Beleza. Então, gente, normalmente é assim que tu faz, para poder ter a chance de vir a box, no caso. Não é sempre que vem, mas isso aumenta a chance de vir. Então, pra galera que quiser aí, ó, tentar essa dica. Se alguém tivesse um pergaminho para liberar mais um boss com essa menininha aqui, dava, dava melhor. Ah. Pergaminho. É, tem um pergaminho que a gente dropa no IDG que... Usa com essa menininha Ela vai e libera mais um boy Como é que é o nome do Ah, Só no China pra ouvir o nome Dá uma olhada no China já sabe como traduzir aí o, ch o chinês? Oi? Tem como traduzir o chinês com o pack é do então, brasileiro como traduzir o chinês Mas a tradução aqui tá um pouco bem equivocadinha Tem umas coisas que é bem estranha é. é, mas melhor que nada mas né? tá cara? bom, não tá ruim não, tá muito bom Tá melhor que nada, né? Tá muito bom. Então, gente, para galera que quer participar aí do, do evento que eu vou fazer em live, deixa o um comentário, curte, compartilha, que eu vou ver isso na live ao vivo. Então, gente, quem quiser participar, tá aí ó, a dica. Vai ser na sexta ou no, na quinta. Provavelmente 11 horas da noite. Então, quem quiser participar, vai ser 10k de gold por pergunta e não tem limite de perguntas. Errou, próxima pessoa. Beleza? se inscreve no canal, compartilhe e fui.